Eu sou Maria do blog Lava Maria e existem vários tipos de estilo e eu quero experimentá-los a todos, por isso vamos começar a transformação. No primeiro episódio desta série temos o estilo e-girl. A primeira parte vai ser a maquilhagem e vai ser em tons de cor-de-rosa e eu vou utilizar muito esta paleta de blushes da Makeup Revolution porque eu não tenho uma paleta com cores tão pigmentadas, cor-de-rosas, e esta é tão pigmentada que funciona mesmo muito bem. Para a base do olho eu vou utilizar apenas um cor-de-rosa por todo. Essa é mesmo cor-de-rosa para toda a parte do olho, mas depois para ele ficar um bocadinho melhor o que eu vou fazer é adicionar alguns highlights na parte interior do olho, também mais em cima na zona da sobrancelha e depois vou utilizar esta paleta da W7 e vou utilizar a sombra roxa para dar um bocadinho de mais interesse a esta sombra, para ela não ficar só cor de rosa e mais nada. E acho que o resultado final ficou bastante bem e agora é a parte mais difícil que é o eyeliner. Eu tenho alguma dificuldade a fazer eyeliner, mas eu fui a pensar que os eyeliners que elas usam são bastante grossos, por isso entrei um bocadinho sem medo e até correu bastante bem, por isso se calhar o truque é esse, é não ter medo e as coisas acabam por correr bem não sei. <risos> depois eu utilizei uma máscara de olhos para se mais as minhas pestanas e depois adicionei uns pequenos detalhes. Como costumamos ver nas E-Girls, elas costumam ter corações, bolas, lágrimas também a cair pelo olho e eu achei isso mesmo muito engraçado por isso decidi fazer também. Eu fiz um coração e duas bolas em cada lado da minha bochecha e depois Quase, quase a terminar esta maquilhagem, eu utilizei novamente os meus blushes da Makeup Revolution e coloquei um bocadinho no meu nariz e também um bocadinho nas bochechas, porque é algo muito característico na maquilhagem das Z Girls. E depois, para finalizar a minha maquilhagem, eu adicionei um bocadinho de highlight nas bochechas, no nariz, nas janelas em que eu queria dar um toque extra de luz. O único batom que eu tenho é este e ele é um bocadinho alaranjado, por isso eu coloquei-o como base e depois adicionei um bocadinho dos blushes da Makeup Revolution para adicionar um toquezinho de cor-de-rosa, não sei se deve fazer isto ou não, <risos> mas achei que seria a melhor forma de ter um batom cor-de-rosa sem o ter em casa. E este é o look de maquilhagem finalizado e agora vamos passar para a segunda parte da transformação que é o cabelo. No cabelo eu só vou penteá-lo porque agora ter repas é bastante complicado tê-lo sempre direitinho. E depois o que eu vou fazer é adicionar alguns acessórios. Alguns ganchos fofos do lado. Eu tinha comprado este há pouco tempo e ficou perfeito, porque estas igraus que me estão a inspirar, elas usam muito cor de rosa, por isso eu achei que ficaria perfeito no cabelo. Ok, maquilhagem e cabelo feito, agora vamos ter que mudar a nossa roupa e adicionar alguns acessórios. E tchau! <risos> se fosse assim tão fácil ela era incrível, mas o que eu fiz foi adicionar uma t-shirt preta e adicionar uma camisola por dentro, acho que ficou bastante bem. para os acessórios eu adicionei um choker, adicionei também um colar de correntes, uns óculos vermelhos deste estilo, ouvi dizer que elas usavam muito este estilo de óculos por isso decidi adicionar, e também umas calças pretas e para terminar umas sapatilhas vermelhas. Eu utilizei estas vermelhas porque achei que ficariam incríveis os meus óculos de sol vermelhos, por isso digam-me o que é que vocês acharam e agora claro que eu vou passar para a sessão fotográfica, porque eu tinha que tirar algumas fotos. Como sempre eu vou tirar fotos, eu tenho que tirar fotos para depois colocar no meu Instagram, -me. por isso eu vou tirar fotos com o meu telemóvel porque é um bocadinho mais fácil e tenho aqui o meu tripé aqui à frente, vou só colocar no adaptador. Uma telemóvel, câmara frontal, dá luz natural, bastante bonita. <risos> é um estranho ver assim. Não pareço eu. Não se preocupem que estas sapatilhas já não saem de casa há anos. Ok, acho que as primeiras fotos já estão. Agora vou tirar umas fotos mais de perto. E eu passo a função do gesto. Acionar a fotografia, mas vocês podem usar um comando ou os vossos fones e o botão, ou podem utilizar a vossa voz e dizer: Hey Bixby, take a photo. Ok? Tão um simples quanto por isso não há desculpas. Vou fazer é uma esculapesa Agora vou tirar salvas no chão, aproveitar aquelas luzes ali e damos por terminada a nossa sessão teráfeca. Perfeitas melhor é impossível, para uma ação fotográfica tão simples no quarto, tão muito boas. Então, digam-me o que é que vocês acharam e se me saiu bem ou não nesta transformação, mas eu gostava mesmo de saber se vocês querem outro episódio ou não. Estou-me a matar para conseguir trazer conteúdo novo para vocês todos os dias, por isso, se ainda não subscreveram, não fizeram like, não comentaram, não partilharam, por favor, façam isso tudo que ajuda imenso. E se quiserem ver um novo vídeo, é só aparecer amanhã no meu canal. Até amanhã.